Eu sou um o bom nesse vídeo E hoje tem gente gravar um vídeo E olha quantas coisas tem Aqui Aqui Aqui, desgaste E eu tava tomando refri Isso mesmo O Luca tava falando que era sangue É E como Vocês podem ver. Trocou de, de mim. Olha como eu tô forte. Esse peso que é o mais pesado. Esse peso. Luca, coloca esse óculos aqui. Coloca que óculos é esse, hein? Agora deixa o like. Dois! <risos> deixa o like. Dois <risos> agora, né? Dois. Você é muito ruim O Luca vai ficar com isso Você fica com isso Ficou ruim. Eu fico Com ruim E fica com o bom vídeo de plano de onde é, tchau